No final de 2019, antes de toda essa loucura que estamos passando, o mundo todo de pandemia, eu tive a oportunidade e imensa honra de abrir o show de um dos maiores humoristas do sul do país. Um cara que eu sou fã e acompanho seus personagens desde sempre, seja na rádio, nas telas ou no palco. Confira aí, então eu abrindo o show do Cris Pereira no Stand Up do Gaudêncio. Muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Mico, sou humorista de torres, morava em Cachoeirinha, na Vila Nair. Vila Nair. Alguém conhece a Vila Nair aí? Vou me dizer que é tipo Agual. Tem alguém da Agual aqui? Levanta a mão, por favor, deixa eu me passar aqui da outra vez. Sensual da Agual, o pessoal lá se escondendo lá, se escondendo as carteiras. <risos> Brincadeira, identificação é identificação. Eu sei como é, eu passei por isso. Lá na Vila Nair, acontecia o assim, seguinte. Passava uma semana às vezes, não morria ninguém. Chegava fim de semana morria morriam sete. Eu queria aqui fazer uma brincadeira. O nome da brincadeira é Jogo da Verdade. Se vocês concordam, vocês dizem sim. Se vocês não concordam, não dizem nada. E aí a gente vê primeira pergunta é o seguinte. É verdade que aqui tem mais colorados que gremistas Não! Só assim, o pessoal gritando não. <risos> É verdade que tem mais gremista do que Colorado? Sim! Ó, oh, bonito. Agora sim, paulo pra vocês! É verdade que o símbolo de Imbé é um boto? Sim! É verdade que eu aqui em cima aparece um boto? Sim! Sacanagem comigo, né? Então, tá! Vou, essa vai pra vocês, então aqui. Enfim. É verdade que só vem pra IBEA turista que não tem dinheiro para ir embora nas praias? Sim. eles concordaram. Eu quero falar um pouco de mim. Como o Thiago disse, eu sou um mico. O meu nome, na verdade, é Geito. você tá rindo do meu nome. meu nome é Geito. Toda sexta-feira 13, eu ouço a mesma piada uh, Jason da motocicleta Quem aí já viu o filme do Jason, sexta-feira 13, que ele mata com uma motocicleta? Levanta a mão por favor Um aqui, quem mais? Aqui na frente Qual é o teu nome? Leandro Leandro, tu já viu um filme do Jason, sexta-feira 13, que ele mata com uma motocicleta? Tu já viu? Já Palmas pro Leandro, por favor A questão é o seguinte: Jason não mata com uma motocicleta, ele mata com um facão e vocês bateram palma pra ele, ainda que tá mentindo. Que impressionante. Falar um pouco mais de mim então. Como vocês podem notar, eu sou baixinho, né? Ouro. Parece que eu tenho uma ninhada de ouro. E eu tenho uma testa, né? Chamativa minha testa. A minha testa é tão grande que quando eu vou tirar uma selfie, eu pego o meu celular, boto no modo panorâmico. <risos> o baixinho tem horas tá uh, Jardim, como que é? Anão Jardim, Pintor de Roda-Pé, como é que é o nome? Pitoco. Pitoco. Agora eu tenho os meus preferidos, por exemplo, uh, Tarzan de Samombaia, Piloto de Hot Wheels. Alpinista de escada. Né? Agora o meu preferido, só os inteligentes aqui agora vão entender, e vão vir a aqui, é o surfista de micro ondas <risos> É engraçado, sabe por quê? Eu vou dar mais um tempinho pra vocês entenderem. Micro... Onda... É engraçado porque tem uma galera que fica dentro. Mas não entendeu, ela tá fingindo que... Ah, esses dias eu tentei me defender, né? Porque ele assim, ah, saiba que são os pequenos frascos que estão os melhores perfumes e os piores venenos Aí o cara lá do conflitor Sai daí ô amostra grátis <risos> ah, Eu vou encerrar minha participação aqui hoje Ah, Pelo menos uma, né gente? Quem foi abençoado? <risos> Gostaria de chamar o palco agora E finalmente a atração da noite Esse cara que eu sou fã há bastante tempo, né Eu quero vocês recebam com muitas e muitas palmas ele, o bagual mais bagual dos pampas Gaudêncio! de alguém Que Você é Sério? Você é o do avalo, tu viu que não tem problema? Eu não sei, não Eu imaginei tudo em tá, casa com o com o bachado, com o preto. Tá Eu não sei que tem Eu não sei o que bota essa merda. tem ficar sentado no TV, tomado a tudo. Desculpa! tem? Como eu vivo falando com vocês, mas eu não estou vendo nada que tá. vendo. um barulho, eu paro, imaginei que alguém caiu. E agora eu fui ver, botei a mão na frente de mim e eu ver o que Tá Está tudo certo? Vocês o é isso? Vocês podem te fazer que eu não para ah, é responder. Só que, que desabou lá, está tudo certo? Tá tudo bem, não? Olha, chefe, o quadril está. O quadril Eu estou interagindo, depois fica certo sabe? Vai falando com as pessoas que na Bom, vamos começar. Antes de começar, eu gosto de me apresentar, porque sempre tem um boca aberta que tá aqui, não queria estar tá aqui, Alguém ah, encheu o saco para ver junto, aí vem me acompanhar. Ai, vamos lá ver, querido Gaúcho, que eu acho sensacional. Eu não acho engraçado aquele babaca. Eu não vou te dar hoje. Vamos lá, vem aqui, babaca. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gaudense, se o meu do Rio Grande do Sul. Tem alguém de do aqui? região? Tu é da onde? Que é o bairro? Fica Fica é É o bairro o que rola um é legal. Não lá onde só um corpo, é isso, né? Tem mais alguém da região do Rumburgo? Você falou, bom. que há 10 anos que não tem bom Tem que ser praça das reticências, né? Como um o é capital nacional do calçado? As empresas quebraram faz 20 anos, mas ainda acham que é capital nacional do calçado. Eu acho que as pompas roubaram o sapato e voaram e foram de bola. Muito pequeno de coração. Antes de vocês ir embora, eu quero fazer um, uma foto com vocês, um retrato de você. Podemos fazer? Podemos fazer? Sensacional! Queria antes de tudo também fazer uma, uma recomendação: dizer que quem que, que quiser me seguir, eu vou sair aqui pelos fundos. <risos> a ah, do outro lado da praça e eu vou pra cá. que ele ir atrás de mim, vamos junto, temos um churrasco lá em casa, de é doido, tá? Vai nas redes sociais, é o Cris Pereira. Toda a rede social é o Cris Pereira. E o Instagram, que eu tenho um Instagram que é só meu, que é Galdêncio Sincero, tá bom? Esse é o meu Instagram. Meu Deus, que tem um Caldêncio Sincero no Facebook que não sou eu. Tem é o pessoal lá que é um dos outros vagabundos que estão fazendo lá. Colocando umas moscas, inclusive. até já denunciamos o cara lá porque nós pedimos para ele dizer que é defã e ele não colocou o então ele vai tomar no poder agora. Então você pode entrar no Facebook e denunciar lá o Caldêncio Sincero no Facebook. O do Instagram é meu. O Caldêncio Sincero é meu. Daí ele botou lá. Que vagabundo, é da puta. Tá? E aí é o seguinte, ó. Quer saber das agendas de show? Tudo no site ofrisperena.com. Em todas as informações, tá certo? Segunda, terça e quarta às 18 horas estamos lá no pretinho básico e na quarta-feira às, às 13 e às 18h também estamos lá como estrela nova, tá? Che contratado pela RBS, hashtag chupa, Brito do Goiânia, tá bom? <risos> Antes então, de fazer o um recado você, eu quero chamar o pessoal aqui, os meninos que abriram o show aqui um, um, o Sr. Tiagão e o Mico da Galagem. Chega É, aí, ó, então, cada um vai fazer o seu primeiro agora, vai? Muito bem, quem quiser me seguir, então, é arroba sorte, Queria agradecer a todos aí, muito obrigado. Eu deixei um cartãozinho meu em cima de cada mesa. Quem quiser me seguir, então, está se E é isso, muito obrigado, viu? Quem se quem perdeu o cartãozinho, não vai seguir. Na hora dele. Tá certo? Seguindo, não tem luz na plateia, né, gente? Pega o. eu Peguei o. Você deu o dedo. Entendeu esse aqui? Tá me chamando da mesa, Entendeu isso aqui? Tá. Vou mudar um luz meu. Vou fazer o seguinte, ó. Fala pessoal, estamos aqui! Mais uma noite do Indevil Hills Club com o sorteagão e o Mico das Galáxias que abriram aqui o show e a plateia tava mais ou menos assim, olha, olha lá. informação